o Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti, Senhor Da minha vida Da minha vida Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Não existe outro nome acima do nome de Jesus, diante do nome de Jesus, Todo joelho se dobra na terra, no céu e nos infernos. O nome de Jesus significa Yeshua, Deus salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a iniciativa que Deus teve para redimir a humanidade que havia se corrompido através do pecado da desobediência. Enviar o seu único filho, o verbo divino, para assumir a nossa humanidade. Esta foi a mais linda das iniciativas de Deus, oferecer à humanidade o seu bem mais precioso. É certo que a bondade infinita de Deus criou todo o universo, o cosmos, criou o paraíso, criou o ser humano e desejava cultivar com o ser humano uma amizade profunda, mas entrou o pecado e afastou a humanidade do seu Criador. E quando chegou a altura dos tempos, quis o pai se revelar, enviando o seu filho através de uma mulher escolhida, eleita entre todas as mulheres, para que através dela, Deus se fizesse gente, Deus se fizesse homem. E toda a vida de Jesus, desde a sua concepção até a sua descida no sepulcro, foi uma vida de amor, dedicada e obediente ao Pai que lhe enviara. Toda a vida de Jesus é a manifestação do reino e é tão bonito perceber que Jesus, o Filho de Deus, viveu todas as etapas que nós também vivemos. Foi um bebê, cresceu, foi amado, se desenvolveu, trabalhou, viveu em família e cumpriu a sua missão. E esta missão que Jesus assumiu foi lá no seu batismo. Quando João Batista o batizou nas águas do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele e ungiu. Então, a partir de então, ele saiu pela Galileia, pelos povoados mais pobres e abandonados, para espalhar o amor de Deus, para falar do amor de Deus e para realizar atos concretos de amor. Saiu pelas periferias e se fez também pobre, Desapegado de tudo, mas esbanjando amor e transformando os corações. Iniciando a sua vida pública, ele instaurou o reino. Onde se tinham pecadores, estes pecadores eram acolhidos e desejavam o perdão, desejavam uma vida nova. Onde se tinham doentes do corpo ou da alma, eram curados pelo Filho de Deus que veio curar a humanidade. Onde se tinham possessos por demônios, onde as pessoas viviam seus males, na escuridão espiritual veio Jesus e os iluminou. Para que eles também recebessem a libertação Onde se não tinha perdão Jesus ensinou o que era perdoar Onde se tinha corrupção Jesus corrige e ensina a honestidade Confortando os corações Sobretudo dando dignidade às pessoas E mostrando que cada uma delas tinha sua importância diante de Deus. E a missão de Jesus. Ela chegou num ponto alto. Que foi a doação da própria vida. Na quinta-feira santa. Jesus ensina aos apóstolos. E a cada um de nós. Que viver no seu reino. Não é oprimir. Não é dominar, não é corromper, mas é servir, é fazer o bem, é ser humilde Por isso, após a ceia, ele coloca na cintura uma toalha e se abaixa nos pés de cada apóstolo Até mesmo daquele que iria traí-lo, para com um gesto de humildade Fazer o serviço que somente o escravo da casa fazia. Lavar os pés de alguém. O mestre dá o exemplo do serviço. O mestre revela ali qual é o tipo do seu reino. O serviço, humilde, sincero e fraterno. Lavando os pés dos apóstolos, ele ainda pergunta Vocês entenderam o que eu fiz? Agora façam como eu fiz E naquela mesma noite Começa a etapa mais difícil para Jesus Porque precisou enfrentar o sofrimento Mesmo sem nunca ter feito nada de mal para ninguém Ele foi condenado Flagelado, coroado com espinhos E crucificado no lenho Sofrendo a paixão Jesus então entrega a sua vida Como parte da vivência deste reino E lá na cruz Não teve revolta Mas sim perdão Reconciliação e a sua oblação de vida. Todos nós, quando pensamos na figura do rei, ou no sistema da monarquia, automaticamente nos vem à mente muitos símbolos. Todo rei que se preza deseja que todos reconheçam o seu poder. Jesus hoje é chamado de rei, mas não porque ele deseja se aparecer, é porque ele deseja manifestar a todos. Que tipo de reinado é o seu? O seu poder é o poder do amor, que o faz doar a sua própria vida, que faz com que sua vida seja Consumida pelo amor Todo rei que se preza Traz em sua cabeça uma coroa E quanto mais a coroa do rei For repleta de joias preciosas Dá a impressão de que este rei tem mais poder Jesus não usou nunca uma coroa De ouro ou de pedras preciosas a única coroa que Jesus usou durante toda a sua vida e sua missão, foi uma coroa de espinhos. Que pelo que consta pelos místicos, tinha ali setenta e dois espinhos. O rei dos reis, usando uma coroa de espinhos, simbolizando que este rei, veio reinar já neste mundo com o desejo de amar até as últimas consequências. Todo rei que se preza tem um cetro, que é um símbolo de sua realeza e de seu poder. Jesus nunca oprimiu ninguém por ser rei, mas as mãos de Jesus sempre foram cheias de autoridade. Como em muitos momentos do Evangelho, quando ele estava pregando, as pessoas ficavam fascinadas por ele. Porque ouviam palavras de vida eterna. E todos diziam, ele prega com autoridade. Quer dizer, que a autoridade que Jesus agora tem, são das mãos chagadas lá na cruz. As mãos ensanguentadas, que durante sua vida trabalhou o máximo que pôde e que na hora da morte oferece a todos suas chagas para que nós fôssemos curados, como nos relata o profeta Isaías. É pelas chagas do servo sofredor que toda a humanidade será curada. Todo rei que se preza se assenta num trono uma cadeira toda bonita, cheia de brocados e de muito destaque. Porque ali o rei se assenta para receber seus visitantes e para tomar as decisões. Jesus nunca se assentou numa cadeira de destaque. Mas o trono de Jesus foi o sagrado lenho. A cruz que ele mesmo carregou desde o lugar da sua condenação até o lugar de sua morte. A cruz de Jesus foi o seu trono. E esta cruz o suspendeu entre o céu e a terra. Para que ali ele pudesse reconciliar o pai com os filhos e os filhos com o pai. E como ele mesmo disse, quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim. Portanto, a imagem de Jesus crucificado é sinal da atração. Nós somos atraídos por este mestre que se fez oferta em nosso lugar. Portanto, o reinado de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, não é um reinado temporal, como dos reis deste mundo. Que somente são reis enquanto vivem. Quando morrem, deixam de ser reis. Vem outro rei no seu lugar e continua reinando. O reinado de Jesus agora é eterno. Porque a morte não foi capaz de vencê-lo Ressuscitou ao terceiro dia Se assentou à direita do pai E de lá ele governa todo o universo Toda a igreja Portanto o reino de Jesus Ele é atemporal Quer dizer, ele é para sempre Por isso que todos os anos na noite da vigília pascal, no sábado de aleluia, a igreja acende o sírio novo, com o ano corrente, com o ano daquela Páscoa, para dizer que Jesus é Senhor deste ano e para sempre. E acima da cruz, a letra do alfabeto grego alfa, abaixo da cruz, a letra do alfabeto grego Ômega Dizendo isso para todos nós Jesus é o começo e o fim de todas as coisas Porque Ele é eterno Ninguém mais o destruirá O seu reino não terá mais fim E nós todos pelo nosso batismo Nos tornamos partes, integrantes deste reino de amor, de justiça, de paz, de generosidade, de fraternidade. O batismo nos insere neste reino, onde o Senhor Jesus reina e todos nós vivemos neste reinado de amor, onde se tem amor, ali está acontecendo o reino de Deus onde se tem reciprocidade, generosidade, fraternidade, são sinais do reino de Deus. Como mesmo Jesus disse, o reino já está entre vós, quando se vive o amor, está se vivendo o reino. Então hoje, nesta celebração com toda a igreja, nós dizemos que Ele é o Rei da nossa vida e de todo o universo, porque fizemos uma caminhada de 34 semanas juntamente com o período do Natal e da Páscoa, para entendermos quem é Jesus, para acolhermos no nosso coração toda a sua proposta e para vivermos no nosso dia a dia este reino de Deus que já começa aqui, e terminará no último momento da nossa vida. E aí, entrando na eternidade, nós então viveremos este reino de Deus na sua plenitude. E com ele reinaremos. Por isso hoje peçamos ao Senhor nesta celebração, que concluindo o ano litúrgico, Proclamando que Ele é Senhor de nossas vidas Nós possamos viver este reino Concretamente No nosso dia a dia No nosso jeito de ser Em nossas atitudes Onde se existe o amor O reino de Deus está acontecendo Por Cristo Senhor nosso Amém, Amém. Vamos professar a fé Creio em Deus Pai.